A internauta, começa agora o moído da redação desta sexta-feira. E um incêndio de grandes proporções foi registrado em um lixão no município de Patos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado e uma investigação foi aberta para apurar o caso. A possibilidade de um ato criminoso não foi descartada. E a Paraíba é um dos estados em que as pessoas mais usam o Google para pesquisar sobre os candidatos. De acordo com o Google Trend, o candidato Jair Bolsonaro é o mais buscado pelos internautas. Ciro Gomes é o segundo, Fernando Haddad o terceiro. E uma boa notícia! A Paraíba foi considerada pelo ranking de competitividade como o nono estado mais competitivo do país. A Paraíba se destacou nas áreas de infraestrutura, segurança pública e sustentabilidade social. No Nordeste, o estado ocupa o primeiro lugar no ranking. E estes foram os destaques de hoje. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!